Olá, meus amigos, que bom que vocês estão aí. Uma coisa muito importante para a nossa vida é nós buscarmos aqueles lugares que nos transformam o que, que fazem com que eu me sinta bem. O homem tem três tipos de alimento, que é a comida e a água, o ar e as impressões ou as vibrações, as energias. Então vejam que você estar neste lugar aqui é um lugar lindo. Muito lindo, muito bonito. Hoje está mais calma termos de pessoas, mas todo mundo vem para cá, traz crianças e brincam. E traz um, um tesão de vida, uma coisa boa. Então, você também, comece a viver as coisas boas. Nem que sejam pequenas durante o seu dia, mas busque aquilo que te faz bem. Um grande abraço.